Olha, esse aqui é pra você, ó, você é gol do Coxa, Ai, mentira, mentira, não foi do Coxa. Ai, não Foi, não foi, foi gol do Atlético, foi gol do Atlético, foi gol do Atlético. Foi Gol do Atlético, foi gol do Atlético, foi gol do Coxa deu ele choca quando é eu <risos> <risos> Né? <risos> ah, filho. piada. Hum, <risos>